vocês o investimento que eu acabo de fazer nessa caixa do CS. Eu comprei muita dessa caixa. Eu vou explicar quanto que eu gastei e por que que eu gastei toda essa grana em uma caixa. E esse meu desejo, o interesse de investir em caixas, veio por causa da Clutch Case, cara. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, falei que essa caixa tinha se tornado rara. E do dia que eu postei esse vídeo até hoje, a Clutch Case valorizou mais do que 50%. Na verdade, já valorizou praticamente 100%, tá? Quando eu fiz o vídeo, ela tava 2,70 e ela chegou a bater 5%, reais de pico, não deu 100%, mas tá quase. E bom, fiquei muito feliz que muita gente percebeu que realmente era um bom investimento, vi comentários de pessoas falando, paguei metade do que ela vale hoje, comprei várias caixas, dobrei quase meu investimento. Eu particularmente não comprei clutch case, tá? Nem sempre que eu falo que algo é bom eu compro, mas às vezes eu decido comprar e essa daqui é uma caixa que eu voltaria atrás e compraria muita dela, simplesmente porque realmente ela está rara, né? Ela não dropa mais no pool de de Prime Drops tem esse site aqui e alguns outros que sempre vão atualizando com as cinco caixas que estão dropando ativamente no CS. No caso, essas daqui são as cinco caixas. E eu decidi investir na que possivelmente vai ser a próxima caixa rara do CS, a Fracture Case. Partida já começou. Precisamos de alguns espaços. Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida. Um é um Olha gol só para isso. <risos>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 Hoje, exatamente pelo fato dela ainda não ser uma caixa rara Mas eu vou contar pra vocês hoje o porquê que eu vou fazer esse investimento Na verdade, já fiz, vou mostrar já já as caixas E ao mesmo tempo, eu não tô tão triste de não ter investido em caixa Quando eu dei a dica, né, no vídeo Porque eu estava investindo em adesivos E alguns adesivos meus chegaram a valorizar mil por cento Então assim, você pensa pagar 10 reais em um adesivo E depois ele tá custando R$100. reais Realmente valeu muito a pena os adesivos que eu comprei Principalmente os holográficos gráficos de Antwerp e de Stock Home e eu vou fazer em breve outro vídeo aí sobre adesivos mas vamos antes falar da caixa que eu comprei do porquê como se fosse realmente uma dica para vocês de um investimento que eu considero menos arriscado mais conservador do que adesivos só que para o longo prazo se acontecer nessa caixa aqui o que aconteceu com algumas outras a gente pode ver esse preço explodindo demais tá eu comprei aqui nesse hypezinho tá ela tava mais ou menos 3,30 agora já começou a dar uma subida tá eu espero que essa caixa não caia de 3,50 nunca mais na vida dela e a gente podia ter comprado essa caixa a mais ou menos 2 reais no dia que o CS2 foi anunciado tá? então assim, já é uma caixa que deu uma subidinha quase que 100% já desde o CS2, mas todas as caixas do CS estão assim, a gente está recebendo estatísticas que nesse mês de março nunca na história foi aberta tanta caixa igual acaba de ser aberta tá? foram 39,5 milhões de caixas abertas ou seja, muita gente começou a abrir caixa, sabendo que as skins das caixas que eles tinham ali no veitar, às vezes valorizaram, muita gente abriu caixa, velho, resumindo, os gráficos realmente são insanos, assim, a gente pode ver as caixas mais abertas continuam sendo as caixas que são dropadas então, isso sugere que as pessoas às vezes recebem uma caixa e já abrem automaticamente, muita gente deve ter um vício de fazer isso, e tirando as caixas que estão aí, ativamente dropando a clutch case é uma das que mais a galera tá abrindo, cara, bizarro, isso me faz até repensar a clutch case, talvez investir mesmo já tendo valorizado 100% desde que eu dei a dica, mas isso a gente vai falar num próximo vídeo. O fato da Revolution Case, que é a nova caixa do CSGO e que dropa os mesmos itens raros da Clutch Case, tá custando agora 15 reais. uma valorização enorme desde que o CS2 saiu, mano, 50% de valorização, por motivo algum, tá ligado? Sendo que era uma caixa que já devia estar tá custando menos de 10 pila e não tá. Aí tivemos a Drainze Nightworks também, caixa que explodiu de preço. Essa é uma possível caixa que eu invisto no futuro também. Eu só sei que eu quero comprar pelo menos umas mil caixas das principais, mil de cada, tá ligado? Qual que você acha que eu devo comprar? Deixa nos comentários aí as suas ideias. E seguinte, galera, tá aqui o que eu queria mostrar, velho. Eu realmente comprei mil fracture case e eu vou só deixar elas guardadas aqui valorizando. Daqui um mês eu vou fazer um vídeo para gente analisar quanto que elas vão valer. Hoje o valor delas. No mercado da Steam, tá? Como tem mil itens aqui dentro exatamente, estamos falando de 3.700 Mas eu não paguei 3K e 700. Na verdade, eu paguei 2.500 nessas caixas, porque eu comprei no mercado da China, no Buff 63, que não é o mesmo preço da Steam, já que lá os chineses podem retirar a grana deles lá para conta do banco. Quem não é chinês pode vender o saldo por criptomoeda. E agora eu quero explicar o porquê de eu ter escolhido a fracture Case como a primeira caixa que eu vou investir no Comprei aí mil, talvez eu vou comprar mais mil dela para ter um investimento total aí de cinco mil reais em Factory Case. Bom, eu não comprei por causa da Diggle Print Stream e não comprei por causa da Legend of Anubis. Comprei essa caixa pensando que os drops raros dela podem ser muito bons para fazer o preço da caixa subir. Um dos motivos é que eu entendo mais do mercado de Blue Jays hoje, depois que eu comprei essa faca, eu tive que entender muito mais a respeito disso. E se a gente analisa a Carambit Case Hardened as caixas que ela dropa são muitas, tá? Realmente dropa em muita, muita caixa. São 11 caixas que ela dropa. Mas na teoria, essas caixas podem valorizar muito porque o cara pode literalmente pegar um item de meio milhão de reais ou mais na caixa. Enquanto que basicamente as outras caixas do CS não vão nunca, em circunstância nenhuma, te dar um item tão caro, velho. Portanto, essas caixas aqui que dropam Karambit Case Hardened em especial, são muito boas, assim como a Weapon Case também, que além de dropar Karambit Case Hardened, dropa AK Case Hardened. Não é à toa que essa caixa hoje tá custando 500 reais, velho. Você pode pegar isso aqui na caixa, além da Karambit Blue jean, isso aqui é sensacional, velho. E a AK Case Hardened, ela só dropa na Weapon Case, né, que é aquela caixa antigaça do CS. E, pois bem, continuando o raciocínio. Eu amo essa faca aqui O mercado de skins também gostou muito Porque esse é o modelo de faca Blue Jam Que só perde pra Carambit, tá? É o segundo modelo de faca Blue Gem mais caro Essa faca aqui não vende hoje por menos do que 100 mil dólares, tá? A gente tá falando da Skeleton Case Hardened Pattern 403 Que é o melhor pattern Aonde que dropa essa faca? Exatamente aqui na Fracture Case E esse é o principal motivo de eu estar investindo pesado nessa caixa O doido é que, diferente da Carambit Case Hardened que drop em on. 11 caixas Skeleton Case Hard. só dropa em duas a Fracture Case e a Shattered Web Case. Só que a Shattered Web já está mais cara porque é uma caixa de 2019. Então, uma pessoa querendo comprar 5 mil, 10 mil caixas para abrir e tentar pegar um Skeleton Blue Gem, não vai comprar Shattered Web por 14 reais. A tendência dessa caixa que continuar subindo não é tão alta quanto a Fracture Case que dropa a mesma faca, mas está custando 10 reais a menos, velho, por vários motivos, né? Ainda existem muitas delas em circulação. Porque ela ainda é uma caixa que tá dropando Mas assim que essa caixa for retirada de circulação e parar de ser dropada no final das partidas que você joga no CS A tendência é ela continuar subindo e pelo menos chegar no preço da caixa Shattered Web E se essas facas da Fracture Case, em especial a Skeleton Case Hardened e a Nomad Case Hardened, Não forem adicionadas em outras caixas, em outras coleções, mano Vai ser muito stonks esse investimento que eu tô fazendo Além de vir Skeleton Case Hardened vem Nomad Case Hardened, Então essa faca também pode sair na caixa e é uma faca que custa pelo menos 60 mil dólares hoje. Pois bem, vamos voltar daqui um mês e analisar esse investimento. Espero que esteja valendo pelo menos o dobro. Na teoria, realmente é um bom investimento. Dropa facas Blue Gems. Vai ser uma caixa rara em breve. Não tem como dar errado na teoria, mas na prática pode dar tudo errado. Vamos ver se o preço da caixa já não está muito inflado no mercado. E eu retorno em breve para vocês, falando se deu bom ou não. E decidindo outra caixa que eu vou comprar mais mil. Então deixa um comentário aí qual caixa você acha que eu devo investir e porquê. E se vê na próxima, galera. Tamo junto. Um abraço. Falou.